Bom dia! A gente acabou de acordar sábado de manhã e a gente vai se preparar para ir na academia. Acabamos de tomar café. É? We just had breakfast. Yeah. And then where we're we going? We're going to the gym. I see gym. Academia. Academia! A gente, a gente tá indo para academia. Lá na academia eles têm um, um berçário. Yes, baby? Qual foi que você foi? Hold on. Lá na academia eles têm um berçário. Onde ela, onde ela fica... Tchau. Onde ela fica uh, brincando que e daí a que gente que vai... Que tem, que tem, que tem. E enquanto ela brinca lá, tem a cameláscoa, tem tudo, tem os monitores. E ela faz ginástica olímpica também. E eu vou pra... E eu vou treinar. Daí ela fica lá duas horas, eu fico duas horas. depois a gente vai continuar o dia. Vamos lá. Galera, olha só. ela filha é muito inteligente. Ela tá me ensinando aqui no Minecraft dela a fazer um... Um monstro de, de, de neve, um boneco de neve. Go ahead, baby. Eu não sei onde ela aprende essas coisas, eu não faço ideia. Go ahead. Olha, virou um, virou um monstro. Sai andando o negócio. <risos> que filho. Toda vez que eu venho pro banheiro ela tenta me, me assustar, então ela tá fazendo barulho de fantasma ali fora, para tentar me assustar, pra sair, e vamos aqui fora. Para... lá. Holy crud! What is this? I don't know. Holy crud! What is this? I don't know. Look, there's some animals here. There's like a spider over there. That, what is it? A cockroach? E o que é isso? Oh, meu Deus! Oh, você fez a cockroach. Creamy <laughs> me você sabe que eu não gosto muito I de barata, see. né? E. Daddy, ela fez uma barata que eu, can eu, can. eu me assustar. Olha só o tamanho do comprimido que eu tenho que tomar antes de ir pra academia. É mole? Get off your little show and. and. and. and. and, and put it on the sink and. and. Rest. The only thing you can do is. Meu trabalho! Obrigada! Eu não posso ouvir você! Ma'am, sim, ma'am! Sim! Agora, me segura e me ajuda! Eu estou indo! Finalmente! Espera aí! Hold on! Finalmente a gente está indo para a academia agora! É. É. Tá uma manhã gostosa. Não está frio, não está calor. Olha aqui colocando um aqui. Bom, então vamos lá. Vou indo pra academia. Sábado, 8 horas da manhã. Finalmente consegui sair de casa com a minha filha, porque tem que colocar, trocar de roupa cinco vezes, escolher cinco calças diferentes, cinco camisas diferentes, até achar o que gosta. Mas conseguimos encontrar missão cumprida. Agora eu tenho pra academia. Oh caramba, tem que trocar de calça. Tem que voltar. Pronto, tentativa número 2. Troquei de calça. Tô com a calça certa, tô com a bermuda certa. Vamos pra academia. E aí, vamos lá Thank you. obrigado. Hey. Ah. Hey. Eu saí de casa correndo para chegar na Academia Tempo, daí cheguei aqui, encontrei ah, uma amiga minha que eu não via há uns 10 anos. Que conversando comigo, uma hora depois, consigo começar a treinar. Então eu tô com uma hora de atraso na academia, eu tenho que organizar o meu exercício pra ganhar uma hora, galera. Uma hora e meia. Meia hora eu tô e uma hora de exercício. Será que eu sou a única pessoa que sente meio estranho de chegar no meu equipamento para treinar? O equipamento tá quente, da, da temperatura corporal do outro cara que tava treinando aqui antes de mim? Não foi um dia bom, vamos chefe? Vamos! Não foi um dia bom na academia hoje, porque eu cheguei atrasado, foi mim Daí teve aquela amiga minha que eu não vi há 10 anos, que ficou conversando comigo há uma hora. Daí o Berside lá onde a minha fica, o daycare, teve que fechar mais cedo. Então acabei que eu malhei 20 minutos, fiz 20 minutos de abdominal, não corri e não consegui terminar minhas séries. Então eu tô meio. Meio chateado, mas eu vou voltar para academia à noite, porque a academia fecha às 2 da manhã, então eu vou voltar lá pelas 10. Quem fala que ensinar português é fácil, dá uma olhada. Shaylin, cachorro means ca dog. Casa means house. So, se você. say you that. What? say you that. What do you mean? Yes, that's what you said, but you asked me what that means, and I was gonna tell you. Cachorro casa doesn't mean anything, but if you say casa de cachorro means dog's house, like a dog's house, you know? You dog at my house. Oh, cachorro em casa. Em. you gotta use the word em. All Alright? But we don't have a dog in the house. A gente não tem um cachorro em casa. Não sei o que é. Eu eu. Ah, na sua casa. Essa é a música mais sexy da qualidade, hein? Essa música me dá coisas. Eu não sei o que que é que tem essa música, mas essa música é muito chora. A música mais sexy de 2016. You like the song? Come say.